Vamos lá, pessoal, estamos chegando. Olá, nós aqui outra vez. Camicleta E10. Também na pandemia. Vou descer aqui no decalzinho. Para não ficar muito mais alto que eu. Aqui fica a camicleta nessa pandemia, enquanto a gente está esperando a vacina. Vamos aqui. Sim. Nós estamos morando aí dentro. E vamos fazer a entrega hoje da cadeira número 9. A receita. A receita. Tá? Mas vamos fazer a dela e de outras em seguida aí. É. O nosso amigo aqui de Canoas, que trabalha na prefeitura, ele tem uma senhora que precisa e a gente vai doar então para esse nosso amigo, ele vai emprestar para ela e vai fazer a supervisão e vai emprestar para as pessoas que precisarem. É. Ah. Ela entregando, ele aparecendo outro com necessidade, ele vai gerenciar isso aí. Então tá. Essa nona cadeira. Então a gente está aqui cumprindo com a nossa Obrigação, né? A cada mil inscritos no canal, uma cadeira de roda. E tá? já vamos atrás dos outros. Dos outros, né? né porque já estamos. Devendo. Devendo cadeira, né? Mas nós vamos entregar todas elas, tá? Então, vamos lá para entrega. A cadeira. já está limpa então a gente está esperando aí o Clovis que vai na prefeitura que vai fazer a entrega enquanto isso pessoal nós temos uma novidade a camicleta, ela não sabe a camicleta vai virar uma camper o que, que é estamos comprando uma camper e vamos usar ela numa caminhonete Vai lá, chegou o mole! Chegou bem na hora! Ô vô, abre o portão aí, porque eu não trouxe a chave! Abre o portão pra nós, vô! Abre o portão pra mim, professor Boris! Aí, Corte, como é que tá? Cheguei, cheguei, cheguei! Aí, o portão aí! Então entra aí, Cláudio. Ó, vou te entregar a cadeira, a gente não vai se aproximar muito. Isso. Tá? Tá aqui, ó, o logotipo. Essa aqui é a 9, o Cláudio vai entregar pra dona. Kátia. Kátia. Basual. Kátia, por Basual. Basual. Basual. Basual. E o marido dela está precisando, né? Sofreu um AVC. E o Cláudio da 9, da, da prefeitura, ele vai ficar com essa cadeira, nós estamos doando para o Cláudio. Ele vai administrar essa cadeira aí para as pessoas que precisarem. Eu falei com ela no telefone, ela vai usar talvez quatro meses, né? Mas é depois ele vai usando aí até que. pesquise e possa, né? Assim, Quer dizer alguma coisa? Olha, só tem a agradecer. As pessoas que têm vocês aí que ajudam a população. Tá certo, Paulo? Paulo é meu amigo de infância, né, Paulo? Ele não lembra de mim, eu lembro de É, bom, lá <risos> ah, Aqui na rua aqui é tá maravilhosa, né? É verdade. Muito, muito aprontamos. Felizade é verdade, muito. Né? Valeu, então. Tá? É isso, nem vai sentar, se Deus quiser. Fica tranquilo. Viu? É novinha ela, é. viu? Zero ball. Abraço. Saudável. agora eu vou lhe dar como fechar ela e abrir. É, vai ah. puxa ah. assim, ó. Só puxa, puxa assim puxa é. Meu puxa meu que é, tá? Puxa que eu me acho. Tá bom? Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. aí, pai. Pode puxar. Então, é isso aí. Tá entregue aqui Cátia Boussoldo para o marido dela, Vilmar. Tá entrega a cadeira que ela vai usar por tempo determinado, se é 3, 4, 6 meses, 2 anos. E assim que ela tiver desocupada, ela me chama e eu entrego para vocês. Um abraço a todos, quer falar alguma coisa? Boa tarde, estamos aqui agora mais calmo, mais tranquilo. Eu, Cátia, a esposa do Vilmar para agradecer ao nosso amigo Orion e a Camicleta por essa cadeira de roda que nos emprestaram, para que nós pudéssemos fazer o mês de locomoção, que a gente possa ir lá para fisioterapia. Muito obrigado ao Camicleta, muito obrigado meu amigo Orion. Que Deus possa te abençoar, que o pessoal da Camicleta possa cada vez mais ajudar pessoas como nós pessoas necessitadas no momento não temos como comprar uma cadeira que Deus ilumine a todos vocês que vocês possam sempre poder ajudar as pessoas muito obrigado meu amigo Orion gostaria muito de agradecer gostaria também de estar se pudesse o melhor ficar melhor um dia agradecer pessoalmente por senhor estar me fazendo porque é difícil se conseguir a madeira de roda. e eu to com se o senhor conseguiu para mim esse essa cadeira de movimento para andar no dia a dia já estou fazendo ter ter ter ter ter terapia e se Deus quiser a criança, se Deus quiser eu vou logo logo conseguir já colocar uma de novo e devolver só como é que Camicleta Camicleta para o senhor com certeza muito obrigado de coração muito obrigado, obrigado ao Mar, Camicleta, muito Vilma. obrigado ao meu amigo Orion, valeu Terminando a história que começou né? Nós vamos passar por uma Camper Que está sendo feita em Curitiba Na Turis Camper Lá com o Flávio O Flávio Ele faz a Camper De acordo com a sua vontade Então nós vamos lá inclusive Essa semana para escolher a distribuição ali, Que é muito pequenininho. Não dá nem para comparar com o espaço Que, tinha, que tem a camicleta né? O caminhão Camicleta. Motorhome Camicleta. Agora vai ser Camper Camicleta. Mas o canal continua Camicleta. Tá? Ah, certo? tava dando uma olhada lá para ver se deu tudo certo, mas deu tudo certo. Então, é isso aí pessoal. Camicleta é 10. E vamos entregar mais cadeiras. E assim que der, estamos na estrada. É, assim que der, estamos na estrada. Curte o nosso canal. Contribui aí com like, e, e compartilha. E... Tá aqui ela tá com a gente agora. Tem 16 anos. Me adora. Tá vendo? Ó, é a fera. Ela só vai comigo quando não tá no colo da Lilia. É danada. Chiquinha, tá? Chiquinha. Um abraço no coração, todo mundo.